Ó, oh, meu canal ainda não pode ser monetizado, então vou deixar o Pix aí na tela pra quem quiser ajudar a pagar a pensão das crianças. Qualquer valor vai ajudar muito, então eu vou deixar lá no final dos vídeos as mensagens que vocês enviarem pra mim. Beijo! Roblox é o jogo mais injustiçado da internet e hoje você vai ver o porquê você deve dar uma chance pra ele. Cacete, que intro horrível, velho. <risos> Bom, sabemos que Roblox é um jogo com uma comunidade enorme, e você deve com certeza odiar ele. Mas sabe quem também odeia ele? Adolf quer ser igual a ele? Você tem que separar que Roblox é uma plataforma e cada um faz o jogo do jeito que ele quer. E não adianta ficar fumando, bebendo, lucando, bafolando com os amigos da boca, odiando ele. Aqui mostrarei jogos feitos com toda a sua maestria que mudará um pouco a sua opinião. Eu acho. Tirando os jogos Tycons que são feitos porcamente e exclusivamente para arrancar seu dinheiro, existem desenvolvedores que realmente querem fazer um jogo bom. Então vamos começar já falando de Beyond the Dark, que no momento que eu gravei eu estava com dois players. Porém é um jogo para ter o gostinho de até onde a plataforma pode chegar. Olha esses gráficos. E essa iluminação. Aposto que se eu não falasse que era do Roblox você jamais adivinharia. O e os Zombies, que no momento que gravei estava com 100 players, é a representação mais fiel que você vai encontrar do melhor modo do Call of Duty. Como ele tem lobbies para jogar, acabei entrando com um carinho que estava esperando uma companhia. Neles temos rounds que conforme vai passando, os zumbis vão aumentando e ficando cada vez mais difícil. Ele é exatamente como o Code Zombies. Juntando pontos, você pode pegar armas, liberar mapa, sortear armas do baú e ainda dar aquele upgrade na arma deixando ela bem bonitona e muito forte. Confesso que joguei muito depois de parar de gravar, porém perdemos. Recorre os Zombies, certeza é um jogo que você precisa experimentar. Já me seguiu no Insta? Ajuda nós aí! Como estou falando muito rápido, vou dar uma desacelerada. Já falei muito de FPS, então antes de voltar para os outros, vou falar dessa obra-prima. Sim, eu gosto muito desse jogo. Ventos da Fortuna, que no momento está com exatamente 200 players, é um RPG de pirata que lembra bastante Sea of Thieves. Porém, ele consta com um sistema de upgrade, onde você evolui os ou os equipamentos e até as magias. O mapa dele é gigantesco, onde pode navegar pelos mares e desvendar os mistérios ou pegar até a recompensa das missões achando os baús. O jogo é PVP aberto, onde podemos fazer party até 4 pessoas. Se tu gosta desse estilo de jogo, deveria dar uma chance pra ele, porque não vai se arrepender. Se tu tem coração de aço e gosta de puzzle, está na hora de você se aventurar em Doors. Com apenas 50 mil jogadores, é um jogo estilo Escape Room, onde nem eu sabia que dava susto. Podendo jogar com os amigos, você vai avançando as portas e ao mesmo tempo tentando não ser pego pelo capiroto. A ferofobia é um jogo de terror onde você tem que escapar do backroom. Podendo jogar com seus amigos, você vai encontrar vários tipos de monstros em vários tipos de salas, então se prepare pro susto que vai ter de monte, hein? A subir. Tá! É? Ah, vai tomar! Ah, que p é essa? Tomei um susto já, velho! Pareceu um bichão aqui, piscou na minha tela. Atrás, atrás, atrás, atrás, atrás! E já aproveitando, eu não posso esquecer de FNAF, que é o famoso Friday Night at Freddy, não sei lá como fala, que particularmente eu achei melhor que o original. Com as mesmas ideias de sobreviver à noite, o jogo traz uma dinâmica diferente. Pra quem curte jogos estilo Quake, esse é Hell Rivers, apenas com 15 players. Lógico que vendo esse mapa feio, parece apenas um jogo Roblox genérico. Então dá uma olhada nesse daqui. Melhorou, né? Como o jogo está em desenvolvimento, ainda só falta a modelagem dos personagens, mas o resto está ótimo. Eu me divirto muito com esses estilos de jogos, cara. Vocês têm que testar. E por último e não menos importante, tenho que falar de Frontline, que consta com uma média de 2 mil jogadores e cada vez crescendo mais. Se você gosta de FPS, esse jogo é obrigatório para jogar. Feito desse jeito todo lindo, que certamente você pensaria que não é um jogo no Roblox. Eu fico indignado como um jogo usando o Roblox como base chega a ficar desse jeito e um jogo com nome de cidade aí usando um rio fica uma porcaria. Frontline está em constante atualização e com certeza vai ser o melhor FPS feito no Roblox. Não é à toa que vários canais de COD estão fazendo vídeos sobre ele. E com isso, fico por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo e já deixa um like para ajudar na divulgação. E se for novo, sinta-se à vontade de se inscrever. Aqui está meu Insta também, se quiser seguir lá. E caso queira ver algum jogo que eu não comentei ou até mesmo que eu já tenha comentado, deixa nos comentários aí. Seu feedback é importante pra mim e sempre vou responder. Aquele abraço, falou, valeu!